Irmãos, é, para entendermos é, a situação hoje caótica da nossa igreja A gente tem que procurar resposta no passado A nossa cultura como evangélicos pentecostais é de uma obediência ao nosso pastor É uma obediência que ao longo dos anos a gente veio é, aprendendo o Deveria ser assim, até pelo preceito bíblico. Acontece que, durante esses anos, nós tivemos pastores diante da Igreja. Nós tivemos homens que doaram a sua vida, homens que é, viveram intensamente para o Evangelho. Por isso, hoje, a nossa Igreja é um potencial, exatamente pelo trabalho desses homens nos primórdios da nossa Igreja. E esse trabalho foi seguindo, foi seguindo a gente tendo esta mesma cultura, a cultura e um princípio bíblico, de que devemos obedecer ao nosso pastor. Só que durante todas essas gestões anteriores, nós nunca tínhamos nos deparado com uma gestão tipo família Alves. Só que. A família Alves, através do senhor Ailton, eles captaram isso, essa obediência cultural e até divina ao pastor. E eles conseguiram desvirtuar, irmãos, esse sentimento, conseguiram captar essa obediência e se firmaram na frente da igreja, direcionando essa obediência a si próprio como homem, não como pastor, e a igreja, por ter essa cultura, tem essa obediência, tem essa figura como se fosse uma figura é, mítica, uma figura é, religiosa, é como um papa, um papa para os católicos é aquela figura mítica, aquele homem impecável, aquele homem que se deve obedecer. Então, Hoje, o pastor, que eu não eu o não chamo de pastor, chamo o senhor Ailton, ele conseguiu captar essa obediência e também transmudar a glória de Deus para ele. Então, ele pede à igreja, sempre ele coloca a igreja numa situação de submissão a ele, a obediência camina a ele, aquela obediência cega. Só que... Ele há muito tempo, irmãos, deixou de ser pastor. Ele é um gestor, ele pode ser qualquer outra coisa, menos pastor. Nenhum atributo pastoral se tem nele, nenhum atributo. Muito pelo contrário, quando se vê algum alimento, quando se procura algum alimento através de suas palavras, não se tem um alimento puro, uma doutrina sã, não se tem. Se tem um homem iracundo, se tem um homem que só profere palavras de, de palavras de, de rigor, palavras de admoestação, palavras de pedindo à igreja uma fidelidade acima talvez até de que é o próprio Deus. Então a gente vê esse homem perdido e o proferindo palavras duras lá no púlpito. As ovelhas precisam de alimentos. Mas como a obediência cultural é uma obediência que passaram de anos, anos e anos, então a igreja em si tem essa inocência, tem essa inocência, essa obediência. Só que estão obedecendo ao homem que já perdeu a unção há muito tempo. A igreja vai acordar no momento certo. Já acordou alguns, alguns já acordou. Muitas pessoas não concordam com isso, irmãos. Por esse motivo que ele chega ao ponto de se colocar um dos atributos de um pastor, os atributos determinados na Bíblia para si. Ele procura tirar essa glória, ele procura tirar isso para ele. E ele consegue fazer com que a nossa igreja ainda continue obedecendo a ele, como é natural da nossa cultura. Só que isso um dia vai cair, um dia a igreja vai acordar a gente está obedecendo a um homem que só profere palavras duras, Palavras de menosprezo, palavras de vingança. Não se usa o púlpito para se proferir palavras da forma que ele profere. Palavras iracundas, de vingativas, de dureza. Eu acho que a igreja precisa de alimento. Quando eu vejo ali aqueles irmãos, todos sentados, como se estivessem passando fome, precisando de um alimento para a sua alma, e o pastor profere só palavras de, de rigor, eu fico triste, porque a igreja, na verdade, irmãos, a, a igreja, na verdade, quer alimento puro, alimento sólido. A gente vê os irmãos famintos, famintos da fé, famintos de alimento espiritual, mas, infelizmente, quem chega na frente não dá esse alimento, quando deveria dar, deveria se despir do homem, se despir da, da, do gestor e proferir palavras de alimento para a igreja que a igreja precisa disso, irmãos a nossa igreja está precisando de palavras que sejam alimentos para a alma e não palavras de dureza de rigor, e administração não a nossa igreja está sofrendo muito pode participar de qualquer culto os irmãos estão sedentos de palavras mas infelizmente nós temos um homem que Deus já o repudiou Já o rechaçou Mas ele continua na frente insistindo A briga dele é com Deus, irmãos Deus está em juízo com ele Deus está em juízo com ele E os irmãos vão ver o resultado disso Porque não é o nosso grupo Que está causando esse, esse, esse Essa perseguição Não é perseguição Não é rebelião não é o nosso grupo, é o próprio Deus que está em juízo com ele Então ele vai se ter com o Senhor Cabe a nós apenas fazer o nosso trabalho, irmãos Apenas isso Ele pode publicar, dizer que é pai, dizer que é mãe, dizer que é tudo isso Para nós pouco importa O que importa é fazermos o nosso trabalho